Olá Sinamar, olá queridos amigos do Conexão Triângulo Frontal, do Canal Mais Brasil, da Luz FM, um beijo gostoso no coração, muita paz para todo mundo. Gente, nós estamos chegando aqui diretamente da cidade de Planura, é onde nós estamos tentando trazer informações a respeito da 364. Bom, eu vou conversar aqui com o prefeito Toniquim, porque a 364 é, houve uma participação muito grande do Frank Bento lá na capital paulista, juntamente com o ministro Tarcísio. E o, o, o prefeito aqui da cidade de Planura vai dizer para a gente da importância. Esse recapeamento, na verdade não é um recapeamento, é um, uma ajuda, uma melhoria para que tampe os buracos mais rápido. Ô Toniquim, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, como é que você está, Sardinha? Tudo bem? Eu estou bem, graças, graças a Deus. A Deus. Turekin, me fala a importância do início desse reca recapeamento hoje aqui na 364. Olha, Sarginha, o... essa rodovia nossa aqui é de extrema importância, ligando o estado de São Paulo, Minas e o resto do Brasil. Então, é, é de extrema importância para nós, prefeitos da região, o... essa... esse recapeamento e essa recuperação da nossa estrada BR 364, onde. Eu tive em contato com o Frank Bento, né, e, e com o ministro Tarcísio também, é, sobre essa recuperação da estrada. Já já estamos há tempo é, lutando para que esse benefício seja feito para nossa região. E finalmente, graças a Deus, temos a informação do, do Frank Bento e do ministro Tarcísio que essas obras estarão iniciando hoje para nossa na nossa rodovia. BR364. O ministro Tarcísio nos deu uma entrevista há um mês e pouco atrás, dizendo que iniciaria nos meados de abril. E realmente, eu diria para você que um dos melhores ministros do, do, do governo Bolsonaro. E realmente isso está sendo cumprido. E tem efetiva participação sua nisso, né, meu amigo? Graças a Deus, desde o início. Estamos lutando para que essa obra fosse realizada e contei com a parceria aí, com, com a luta aí, com o Frank e o, e o ministro Tarcísio, é, depois de muita boa vontade está estar ajudando a nossa região e para a nossa economia, essa rodovia é muito importante, para o Hospital do Amor, esse transporte de, de diversas cidades aqui da região que trafega sobre essa rodovia, para ir até o Hospital do Amor. Então é de grande importância para nós, já estávamos lutando há muito tempo, e graças a Deus parece que vai ser um sonho realizado. E isso, sem dúvida, traz coisas maravilhosas para o Brasil, porque aqui transporta-se o agronegócio, que vai especial para o Hospital do Amor e Barretos, é algo importante, né, é, Muito importante. Além do Hospital do Amor, é a economia do país, a nossa agricultura, o agronegócio, é transportado quase praticamente, quase todo ele passa por essa rodovia. É de grande importância para a economia do nosso país e do nosso município. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela força e parabéns pelo esforço, né? Junto ao ministro Tarcísio, onde o Frank Bento tem um atual, vamos dizer assim, uma atuação muito importante nesse aspecto, né, Toniquim? Claro, muito grande, muito grande. Foi, foi de extrema importância o, a, a nossa... Nossa procura contou com o nosso amigo Frank, né? Através do, do, do ministro Tarcísio. Foi ótimo ah, ah, o, que, o que fizeram para a nossa região aqui. Prefeito, me fala sobre as indicações que o senhor tem. Inclusive o senhor está pleiteando uma nova creche para Planura. Fala todas as indicações e o que o senhor pretende realizar aqui no município de Planuna. Sim, J. Sardinha. Nós, nós na, com respeito à educação que nós estamos lutando para dar uma alavancada, uma melhora muito grande também aqui para na nossa educação de Planura. Nós reivindicamos aí uma nova uma nova creche, né, e um novo cras que é de grande importância também para nossa cidade. O, o grupo João Alves, uma, uma uma nova quadra, uma nova quadra também para a gente estar tá aí, é, fazendo um trabalho com as nossas crianças nas nossas escolas. E, e diversas outras também, reivindicações foram feitas com relação à educação. Então, são coisas que vamos, tam, estamos lutando aí para que isso também dê certo dentro dessa, desses encontros nossos aí com vocês. E nesse trabalho que o senhor está fazendo, eu gostaria que o senhor dissesse para nós também, fizesse um balanço rápido, dos 100 dias de administração, seu. Olha, Jota, inclusive, vamos, vamos soltar até uma matéria agora, uh, esses dias aqui, dando uma, um, um relatório geral do nosso trabalho, desses 100 dias, para a nossa população. Então, eu, eu digo para você, numa, numa época de muita dificuldade devido ao, a, ao Covid, mas nós demos tudo de nós, para estar tá fazendo por planura e graças a Deus eu acho que nós conseguimos já nesses 100 dias dar uma, é, fazer muita, muitas coisas para a nossa cidade e muitas, e muitas coisas serão feitas, se Deus quiser, no decorrer do tempo. Então nesses 100 dias já tivemos aí diversas obras que ficaram inacabadas, terminamos essas obras com muita dificuldade, mas terminamos e muitas obras, se Deus quiser, já está em programação, já está nos, nos, nos programas nossos, para estar realizando para os nossos municípios aqui da nossa. Prefeito, fala para gente sobre os pedidos que o senhor tem junto, à área de, junto ao Ministério do Turismo é, para o ministro Gilson. Parece que há uma série de pedidos e que parece estar quase concretizado, né? Olha, realmente, Sardinha, nós... nós já fizemos diversos pedidos aí, através do Frank... nós chegamos até o Ministro do Turismo, Gilson... e já fizemos diversos pedidos para ele... Como, assim como a revitalização do nosso lago de Furnas aqui... nós temos uma, uma grande riqueza aqui, que é o Rio Grande... esse lago para estar tá mostrando para os nossos turistas... nós já, tem, já temos uma, uma, uma, assim, uma, uma grande é, participação do turista aqui em Planura, e queremos implementar cada dia mais, se Deus quiser, com, a ajuda de, com essas ajudas, esses pedidos que nós fizemos até o, o Ministério do Turismo, nós, eles nos animou muito, disse que vão lutar muito para estar tá colaborando e fazendo com que isso aconteça. Então nós temos aí a revitalização do lago de, de, de Furnas, nós temos aqui a, a fazer uma rampa de embarque-desembarque, tanto na seca quanto na cheia, que é uma, um, o rio nosso aqui é instável e é uma coisa de grande importância para o nosso turista também. Nós temos é, a iluminação de LED, são os pedidos que nós levamos para ele, iluminação de LED para a nossa cidade, para que isso a gente possa ter maior, maior segurança para os nossos, nossos turistas e a nossa população aqui de Planura. A reca, é, o recapeamento e sinalização... Do asfáltica da nossa cidade aqui também. Então, são diversos pedidos, entre, dentre esses outros também, que foram feitos e nos sinalizaram que vão estar tá viabilizando isso para a nossa região. Agora, Toniquinho, há, um, há uma expectativa muito grande no que se diz respeito às, às obras, principalmente para a planura. Nós sabemos que o senhor tem feito várias indicações, como o senhor mesmo disse, inclusive a usina de asfalto. Exatamente, essa usina de Assalto já é um sonho nosso há muito tempo, estamos procurando já, já através dos ministros para a gente estar tá trazendo aqui para a planura para a gente estar tá fazendo isso aqui da nossa cidade, você está entendendo? Uma outra é, reivindicação nossa que fizemos também, junto ao Ministério do Turismo, foi a, a gente estar tá vendo essas áreas de furnas, que são de furnas para estar tá passando para a nossa cidade. Temos um aeroporto aqui de grande porte, um aeroporto enorme que é de importância não só para a planura, mas sim para a região. É, é uma pista com 1.670 metros, mais ou menos, de, de, ótima, de ótimo preparo, precisa é, é de grande importância também para a planura e para a região. E as outras áreas, casas, hotéis e terrenos que estão aqui é, abandonados, vamos dizer assim. É, nos dando só trabalho de limpeza, essa coisa toda, e nós estamos reivindicando essas áreas para o nosso município. A expectativa é muito grande, não é, meu irmão? A expectativa é enorme, e principalmente depois que nós fizemos esses contatos, juntamente assim, com, com o Ministério, tivemos uma, uma, uma luz muito grande, assim, de que a coisa possa dar certo, e eu acredito que vai dar certo.